Então assim, mano, e aí? Aí o cara vem falar, não, porque gosta do MBL Eu quero que o MBL se foda Não gosta do Novo Eu tenho nojo do papinho do Amoedo Eu quero que o Amoedo se foda Eu quero que o Novo se foda Por que, que você não gosta o PSDB, né, cara, do olha, O PSDB, cara, olha Ele é um cara liberal, tal, o um negócio Mas eu acho que é muito certinho Entendi O brasileiro não gosta de cara eu muito certinho Eu ou mais mas aqui não hum, Como hum. um negócio desse? É que dá! porra é lá! Porra! Né? Que, que, que diabo é isso? Falo, fala o que o povo quer ouvir, porra. Sim, Falo sim. Que, não, não é só falar o que o povo quer ouvir. É falar aquilo que, aquilo que é certo. Não adianta você... É meu irmão, porra, olha, né? é o seguinte, é seguinte preste atenção. Nós temos aqui 60 mil assassinatos por ano. Caiu um pouco o Moro na, na, na Secretaria, uh, no Ministério sim, da, é da, da, justiça. da Justiça. Caiu um pouco, mas ainda é, é assustador. Você vai dar uma de, de limpinho? Não, porque veja bem, olha... Isso daqui é, não pode acontecer dessa forma. Está entendendo. Então, assim, não, não, não é novo, não é MBL, não é não sei o que lá. Eu, não, eu quero que todo mundo se dane. O que eu estou vendo é uma coisa errada e eu preciso falar. E mesmo me ferrando por isso, eu preciso falar. Eu preciso falar. Mesmo que eu perca dinheiro em vender curso, mesmo que eu perca, perca dinheiro de monetização, mesmo que eu perca inscrito, mesmo que eu perca a porra toda, eu preciso falar. Nós viemos aqui, cara, como eu estava falando para você, é uma existência só. Nós temos uma existência só. Que nós temos que honrar. Tem que honrar isso daqui. E eu estou honrando. Pode perder todo mundo, pode me chamar. Chama de anão, chama de imundo, pode. chama de...